iniciamos iniciar a 13ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2023. O sorteio é são realizado de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.500.053.58.2022.38. Transferência dos ativos que compõem a linha em Rio Verde, Cachoeira Dourada, classificados como demais instalações de transmissão, atualmente detidas por Furnas Centrais Elétricas SA, em favor da Enel Distribuição Goiás, enel GO. Sorteio. Diretor Ricardo Laborato Tilly. Item 2. Processo 48.500.006919.2022.16. 2022 16 Recurso administrativo interposto pelo município de Ipalmirim, no estado do Ceará. Em fase de decisão emitida pela Agência Reguladora do Estado do Ceará, ACE. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 3. Processo 48.500.007102.2022.65. Recurso administrativo interposto pela Oliveira Energia, Geração e Serviços, LTDA, em face do auto-infração número 25, 2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG. Vamos então, sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 4, processo 48.500.0375-2022-2022. 89, recurso administrativo interposto pela Companhia Hidrelétrica de São Francisco, chefe, em face do despacho 2388-2022, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão SCRT. Vamos sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 5, processo 23. 46 Recurso administrativo interposto pela Argo 2, transmissão de energia SA em fase do despacho 301-2023, emitido pela SRT. Vamos ao sorteio. Diretor Agnes. Item 6, processo 48.500.094.88.2022.40, recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A., Eletronorte, em face de do despacho 275.2023, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, S.C.T. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando. Item 7, processo 48.500.009490.2022.19, Recurso administrativo interposto pela Companhia do Alésio de São Francisco, Chesp, em face do despacho 376-2023, emitido pela SCT. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo. Item 8, processo 4850000351 recurso administrativo interposto pela Cemig Geração e Transmissão SA, Cemig GT, em face do despacho 460/2023 emitido pela SCT. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Item 9, processo 48.50.005.00.202.26. Recursos administrativos interpostos pela Equatorial Piauí, distribuidora de energia SA. E pelo senhor Epitácio Pedrosa Ribeiro da Costa. Em face do despacho 3456 2022 emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, (SMA). Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 10. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não participará do sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma de, organiza de organização anel número 1. O item 10. É, o processo 48.500.06.60.2018 e 13. Outros. Pedido de reconsideração interposto pela CEMIG, geração e transmissão S.A. CEMIG-GT, em face da resolução autorizativa número 14.223. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 11. A diretora Agnes Maria da, de Aragão da Costa não passa para o sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 11 é o processo 42.500.068.45.2022.18. Pedido de reconsideração interposto pela CPFL Santa Cruz em fase da resolução homologatória 3.178/2023. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 12. Processo 48.500.0061.50.2021.55. Autorização para a neo sa implantar e explorar a usina termoelétrica Serradinho MS1. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 13, processo 48.50.004670.2021.23. Nova autorização excepcional para a Amazonas Energia SA explorar a usina termoelétrica Manicoré 2. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 14, processo 48.500.000.60.2011.89. Autorização para Hydris, geração é, elétrica LTDA. Implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Passo Manso. Um sorteio. Diretor Ricardo. Item 15, Processo 48.500.005267.2019.05, 2397.2021. E 5266.2019.52. Autorização para as empresas Ômega de Desenvolvimento de Energia 10SA, Ômega de Desenvolvimento de Energia 11SA e Ômega de Desenvolvimento de Energia 12SA implantarem e explorarem as centrais geradoras eólicas Delta 41, Delta 42 e Delta 91. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 16, processo 48.50.0027.96.202.44 e outros. Autorização para ômega desenvolvimento de energia 17 SA, implantar e explorar. As centrais geradoras fotovoltaicas Quara 31 a 320. Vamos ao sorteio. diretor Ricardo. Item 17, processo 48, 500, 0, 28, 16, 2022 e outros. Autorização para ômega de desenvolvimento de energia 17 S.A. implantar e explorar. As centrais geradoras fotovoltaicas COARA 4.1 a 4.19. No um sorteio. Diretora Agnes. Item 18, processo 48, 500, 0, 28, 68, 2022, 53 e outros. Autorização para ômega e desenvolvimento de energia 17 S.A. implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Quaras 51 a 519 Diretora Agnes. Item 19, processo 48.500.0028.89.2022.79 e outros. Autorização para ômega desenvolvimento de energia 17 SA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Quara 6.1 a 19. O sorteio. O diretor Fernando. Item 20, processo... 48.50.0038.83.202.19 e outros. Autorização para a APIA Energia SA. Implantar e explorar centrais geradoras fotovoltaicas APIA 1 a 18. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 21, processo 48.50.0036.81.202.77 e outros. Autorização para. UFV Sol do Maribondo. SPLTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas só do Maribondo 1A7. Diretora Agnes. Item 22, processo 48500 2021 36 e outros, autorização para a COC Energia e Engenharia LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Salitre 1 a 4. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 23, processo 48500 2022 16 e outros, Atualização para Celéo Redes Brasil SA, implantar e explorar Centrais Geradoras Fotovoltaicas Celéo Norte Piauí 1 a 21. Ah, oh, perdão, 1 a 11. É, diretor Fernando. Isso. Celéo Norte Piauí 1 a 11. Item 24, processo 48, 500, 48, 66, 2021, 18 e outros. Autorização para a empresa Rio Alto UFV STL22, SPLTDA e outras implantarem e explorarem as centrais geradoras fotovoltaicas Santa Luzia 22 a 28. No um ao sorteio. O diretor Fernando. Item 25, processo 48.500.0019.26.2022.21 e outros. Autorização para Atlas Brasil, Comerciador de Energia LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Santa Rita 1 a 25. Diretor Ricardo. Item 26, processo. 4850001090 2022, 65 e outros. Autorização para Cruçair é, é, Siderurgia e Geração de Energia do Açul, LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Dunas 1 a 4. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 27, processo 48.50.0014.99.207. 62, recomposição do prazo de outorga para exploração da usina hidrelétrica. Governador Jaime Cana Júnior. Outorgado ao Consórcio Energético Cruzeiro do Sul. Vamos sorteio. Diretor Fernando. Item 28, processo 48.500.038.00.2002.40, revogação da autorização para implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Santa Maria, otorgada à cooperativa geradora de energia elétrica e desenvolvimento Santa Maria. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 29, processo 48500 revogação a pedido da autorização para implantar e explorar a pequena central ger geradora. Hidrelétrica, PCH, Galera. Pequena central hidrelétrica, Galera. Perdão. Diretora Agnes. Item 30, processo 48.500.015.80.2023.42, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da verde transmissão de energia S.A. das áreas internas necessárias à implantação da subestação Burit 03. Vamos ao sorteio. Diretor, Elvio. Item 31, processo 48.500.016.34.2023.70. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da verde transmissão de energia S.A. Das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão itabelito 2, Santos, Dumont 2, circuito 1. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 32, processo 48.500.0016.42.2023.16, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da verde transmissão de energia SA das áreas internas a passagem da linha de transmissão Jaguará, Estreito, Circuito 2. Sorteio. Diretor Elvio. item 33, processo 4850004392 12. alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa número 10626/2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Neoenergia do Chapéu Transmissão e Energia S.A., das áreas necessárias à implantação da linha de transmissão Poções 3 Medeiros Neto 2 circuito 1. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio, é item 34, processo 48.50.0075.79.202.41. Alteração a pedido da resolução autorizativa 12947 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição civil administrativa. Em favor da Talácios. A038.21 Participações SA das áreas de terra necessárias a passagem da, da linha de transmissão coletora UFV Skyarinos Arinos 2. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 35, processo 48.500.0029.00.2019.03, alteração a pedido da resolução autorizativa 8.084.2019, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da Neoenergia Vale do Itajaí Transmissão de Energia S.A. das horas internas necessárias a passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão blumenau Biguaçu na subestação Gaspar II. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio. Item 36, processo 48.500.0014.93.2021.23. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob a responsabilidade da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, CHESF. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 37, processo 48.500.0016.05.2023.16, autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da linhas de Macapá transmissora de energia SA. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 13ª sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.